de juba, esse é o meu canal e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês a primeira vez que eu joguei Minecraft, aquele joguinho de cavar buraco, joguinho de você construir paredes e muros e vidas. <risos> Mas não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, me siga lá no Instagram, juliacristina, tá passando tudo aqui na tela, sem mais enrolação. Sim, em 2013 foi a primeira vez que eu tive o um contato, na verdade eu tive um contato com Minecraft em 2012 Eu tinha 6 anos, meu Deus Faz tempo E esse contato foi pelo Youtube Eu tinha um computador, mas eu não sabia, não tinha a menor ideia de como ter o um Minecraft Depois eu descobri que era pago e tudo mais e eu não tinha dinheiro E minha mãe não confiava em comprar na internet Só que daí eu, eu fiquei aqui na cabeça, gente, será que não tem com celular? E eu não tinha celular, né? Mas minha mãe tinha celular. Eu falei, gente, será que não tem celular? Vamos procurar. Comecei a caçar. Eu achei lá, Minecraft, 20 pilas. Eu não tinha dinheiro. Minha mãe não ia deixar eu comprar. Eu falei, ok. Precisamos um, dar um jeito para ter este Minecraft. E daí eu comecei a ver no YouTube e no Google tutoriais. Enlouquecidamente, assim, eu preciso achar um tutorial aqui embaixo. E eu achei. Eu não sei que versão Minecraft de Pocket Edition tá hoje em dia. Mas na minha época era a versão 1.1. 1.2, era alguma coisa assim, era bem atrasado mesmo, das primeiras versões assim, não tinha, não tinha nada, era só o jogo puro aí eu abri o jogo, cria o meu mundo, que eu não lembro o nome, provavelmente era novo mundo, porque eu não tinha criatividade nenhuma Era provavelmente novo mundo, e aí era no criativo, porque eu tinha muito medo de sobrevivência Eu não sei porquê, mas eu tinha um medo ferrado e isso eu já tinha uns sete anos, eu passei um ano caçando esse jogo gratuitamente, tá? Tutoriais ainda da internet, muito obrigada. Quando eu entrei no jogo, no criativo, eu comecei a procurar formas de construir a minha casa. Então, eu lembro que a minha casa ela era embaixo de madeira normal, tábua de carvalho. E em cima, ela era toda de vidro. Aí o outro andar era de diamante, o outro era de madeira escura, aquele carvalho escuro. Depois vinha de ouro. Nossa, ela tinha uns sete andares na minha casa. Mas por quê? Porque eu separei ela, né? Embaixo era a salinha, aí depois vinha o meu quarto, aí depois do meu quarto vinha a cozinha, depois da cozinha vinha o meu lugar de lazer, depois do meu lugar de lazer vinha o meu lugar de trabalho, porque eu achava que aquela mesa de trabalho do Minecraft, que era pra... que é onde você faz as coisas, tipo picareta, espada, viu? E tudo mais Eu achei que aquilo era pra fazer trabalho mesmo Tipo, ah, seja um mês com Minecraft Eu criei essa casa e tudo mais Só que eu só a que os primeiros dois primeiros andares E daí ficou de noite E daí eu vi todos os bichos Minecraft lá fora E eu entrei em desespero eu não saía da minha casa pra nada, gente Eu, no modo criativo, eu tinha medo de sair de casa Eu, eu tava numa quarentena No jogo mesmo, eu não conseguia sair Porque eu ficava com medo dos bichos meu Deus. Eu paro pra pensar e falo, gente, e assim Eu ficava com medo ferrado, tinha o um creeper, zumbi E eu ouvi o barulho daqueles bichos, gente E quando eu ia dormir, eu falava Ah, monstros por perto, eu falava, meu Deus do céu E agora? E daí depois de um tempo eu fui perdendo esse medo, sabe? De sair da casa. E daí eu descobri que os modos não atacam você quando você tá no criativo. E acho que quando eu descobri isso, foi assim... Uou! Wow. Uau! Wow. Porque até então eu achava que os mobs também atacavam quando você estava no criativo Eu achei que, dane se você estava no criativo, eu não sobrevivência esses bichos vão vir atrás de você Mas não E daí eu comecei a desesperar igual o jogo Eu tinha também muito medo de caverna Mesmo que eu estivesse no criativo, eu morria de medo de caverna Porque eu via no jogo, que nos jogos lá que as cavernas, elas tinham muito bicho, muito móvel, eram escuras, então eu morri de medo de caverna. Sempre que eu vi uma caverna de passava longe, não construía nem minha casa perto. E assim, Minecraft foi atualizando e tudo mais, e fui procurando outros tutoriais pra atualizar meu Minecraft. E com o passar do tempo, eu fui perdendo aquele medo de explorar a caverna. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa caverna... Nossa, foi um marco, foi o um ápice pra mim, porque eu tava me sentindo a heroína Certamente que sim Quando eu matei o primeiro zumbi, gente, foi um marco na minha vida Sinceramente, foi, um... foi algo genial Foi um negócio muito louco, eu fiquei muito feliz, muito animada, muito contente E daí depois de um tempo, um amigo meu me passou o Minecraft, o, o de computador Passou pelo computador e daí eu comecei... que eu nunca comprei Minecraft não, tá, gente? Vocês pensam que eu tenho Minecraft comprado? Depois eu comecei a desbravar mais as coisas. E aí, foi isso a vida, sabe? Foi indo, foi fluindo. Chegou um tempo que eu fiz uma cidade no Minecraft, mas que foi perdida. Infelizmente, minha priminha pequena, que vocês já viram aqui no canal, Yali, foi jogar e ela sem querer excluir o mundo. Eu não culpo ela. E também porque eu não tinha mais nada pra fazer na cidade. A cidade já tinha zoológico, já tinha hospital, estacionamento... É... Tinha condomínio, hotel, farmácia, sabe, era uma cidade completa, então não tinha mais nada pra fazer mesmo. Então eu comecei a construir uma outra cidade do zero. E, foi... e tá sendo bem legal, sabe, eu vou construindo de novo. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma série de Minecraft. Se vocês quiserem, eu posso fazer construindo construções. <risos> no Minecraft, depende só de vocês dos likes que vocês vão deixar nesse vídeo dos comentários, se a aba de comentários não estiver habilitada, a panela é minha é do Youtube, mas eu sempre reviso o máximo que eu posso pra habilitar os comentários, tá? Pra fazer com que os comentários fiquem habilitados o meu YouTube tá meio bugado, ele coloca aqui os meus vídeos é a categoria pra animal e ele tira os meus comentários eu não entendo por que é isso ah, essa foi a, primeira, a minha primeira vez jogando Minecraft mas não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação da... Se esse vídeo pegar 10 likes, eu faço uma série de Minecraft. Eu decidi isso agora, nessa quarentena. Eu faço uma série. E daí fica na A critério. Vocês querem que eu jogue Minecraft de computador ou Minecraft de celular? Tá? Porque daí eu teria que baixar e dar muito mais trabalho. Mas por vocês eu faço isso, tá? Só tô pedindo 10 likes, gente. Faz mal. Não faz mal, não. Deixa o like menino Não faz mal, não. Mas é isso. Um beijo!